Gragão esse game? Ah, banido, mano Pô, Gragas aqui era o aça, hein, mano Acho que eu vou pegar Fiddle, mano vou Calibrar o Fiddle aí pro Cebolão Pô, tamo um contra o Yamp de Graves aí, mano Acho que ele vai bazucar eu, tá? Ele deve ter pegado até na cidade, né, velho? Ó, oh, o Graves não me invadiu, mano Que raridade é essa, mano Como é que tem um Yamp de Graves e ele não me invadiu, velho? Ó, oh, vai rotar pro bot então, hein, velho? Ó, oh, cuidado Graves bot side, velho. Ó, oh, vou dar mais outro ping ali, velho. Só mais o você, Voliba. Só mais você, Voliba. O cara é main, tá? Top tá fodido. Enquanto não sai ou não tem game. Dá B, filhão. Não tem nem por que ficar aí com esse HP, velho. O cara não é top laner, né, galera? Ele tá achando que vai ter fruta no rio. Mano, olha que doideira, hein, galera? Não é... Sem querer ser chato, tá ligado? Panther, se você tiver ouvindo, me desculpa, tá? Mas esse Panther, galera, ele tá zero prestando atenção no jogo, porque a gente viu que o Graves foi pro bot side, mano. É impossível o Graves pisar nessa região, tá ligado? Aí ele desce, ele perdeu o tempo de B, desceu, wardou essa moita, sendo que essa ward não vai revelar ninguém, mano. O Graves tá lá embaixo, tá ligado? É lá que ele tá, mano. Ok, amigão. Não sei se tem dano, mas vamos nessa. O boneco do cara pula, velho. Eu vou puxar a wave, hein, mano. É melhor fazer a Catarina perder alguma coisa. Boa. Nice. Tem então, uma Catarina atrás, mano. Que benção, filho Eu vou dar B aqui, mas é mais pelo cover, ó, mano? Dano não tem, né, galera? Mas vamos tentar. Jinx, acredita? Boa, porra. Eu hype esse dive, velho. Slow? W do Rakan volta em 3, 2, 1 Caralho, Rakan, bom flash, mano Caralho, Rakan, você é um cara sabido, velho. Rakan jogou bem, hein, mano Ele primeiro flashou, tá ligado? Sabendo que a Nami ia flashar Depois ele deu o W, tá ligado, velho? Esse cara pensou e ele mandou Esqueça! Carro de luxo 01 Esse flash do Rakan foi de malandra lá Mano, mas por que que o cara digitou Carro de luxo 01? Yaya de Rakan? Qual é dói Certeza? Valeu, dizer por sempre Alegrar o dia Valeu você, mano Ai, Pantel Seu durinho Mano, eu não mato esse cara, vamos ver Vamos descobrir Vamos ter o discernimento necessário, adequado Ideal Dito e feito. eu tivesse o R agora, hein, mano. Era bem melhor. Só sai, galera. Não, mata o Yamp aqui. Na real que tem uma Jinx Cezetando, mano. Só mata todo mundo aí, gatão. Você não vai roubar, né? Tentou, hein, mano? Bom, o... O Yamp tá ali, ó, mano. Eu conheço a peça, tá ligado? Não tenho o que ele fazer botside... Ele vai pegar aquela bomba, mano. Olha lá, dito e feito. Ó. Já começou a ir pra lá. Vamos lá, então, velho. <risos> Pode beitar, filhão. Só beitar, mano. Toma um feliz aniversário aí, doidão. Receba. Receba. Caralho, eu dei muito dano, viado Caralho, viado, o Fiddle é bom, mano? Mas assim, é porque eu bamei até o final todos ali, tá ligado? Então, aí realmente o boneco dá dano, né, se saiu o dano certinho mas... Caramba, será que foi a bota de feiticeiro aqui, velho? Todo mundo? Não, foi umas, uns três candango ali, vai Ó, o Aronguejo vai tomar também, ó, lá Aí dá dano o bagulho, né? Pô, velho, vai vir uma carreta fura aqui, galera Hashtag, preocupei, velho Eu tinha que mamar os dois pra isso aqui dar certo Se eu tivesse mamado a Catarina junto Dava certo, velho Essa play é boa, viu, galera De quem, quem joga de fido tem que ter em mente, mano Vocês viu que eu dei fir no cara, mano Na mamada Vocês percebeu ou vocês nem percebeu, velho Então, tipo assim, mano, se os seus ozônias Seu boneco vai tá parado, certo, mano Então, se o seu boneco tá parado Ó, a Zonyas, ela é 2.5, não é? Se eu não me engano, olha lá. É 2.5 a zonias. A passiva do Fiddle pra dar Fear é 2 segundos, mano. Se você usou zonas você vai estar tá parado. Se você flashar pra Fog, igual eu fiz ali, e usar a mamada, a passiva tá online, tá ligado? O Flash não tira a passiva, se você for pra Fog. Aí eu consigo dar Fear na mamada. Deu pra entender o que eu falei ou não? É um bagulho que eu faço bastante de Fiddle, velho. Só que geralmente eu não fico falando não, né? Mas agora... eu. Tô falando aí, pra vocês perceber. Foda-se Já pega o Drake Magrinho que mama bem tá online Olha aqui, pô Hum, é lá no bot a é doideira Ó a carreta, foda Sion. Hum, mil de gold pro Sai ou não? Ai, foi pro Sion, milde de gold, velho Pera aí, pera aí, Só deixa o um like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai! Estão perdendo muita torre, hein, velho. Muito minion. Pra torre. Carai, Pantheon, será? Matou? um garoto! Vai, bobo Por que o meu time não me acompanha, hein, véi? Ai, ah, eu errei a cancelada dele, velho. Mas joguei bem mesmo assim Aqui eu fui embora, viu, velho? Eu não quero morrer não, véi Aqui eu fui de meter o pé Caralho, o Gravel deve estar brabo, hein, mano? Nós roubou o sapo dele Eu peguei o Blue ou foi batando ele, sei lá Não morri porque o Hakan me salvou Deixou eu mamar até o final ali Com um o up E o resto é história, né? Ó, Bora pegar todos os objetivos pra não dar merda Vou passar a visão já Aralto, galera, bem safe Vem cá, bem adulto Aqui é a gameplay safe, ó, mano E aí, nós tem que guivar isso aqui, mano. É pra ter medo dele? Eu tô sem smite, tá ligado? Tá bom, só pega mesmo o bagulho e sai. Hum, olha lá no top então a merda. Tô chegando, velho. Nossa, mas os caras se fudeu numa proporção. Eu vou arriscar um R estranho aqui. Safe. Já a Aralto mid vai pro Drake, fi. Ah, Essa turn já tava low ali, mas só pra usar o Arauto logo, né? Mano, eu chego nisso aí, hein, mano? E rápido ainda, velho. Já muda o posicionamento. Preciso mudar o posicionamento. Mano, vou voltar no escuro e ver o que acontece. É isso. Uma ult. Já emenda no vôlei? Como é que é? Vou emendar no vôlei, velho. Ninguém teve a mesma leitura que eu de emendar no vôlei. Mata esse bob mesmo, pô. Hum, colou, hein? Hum, esses hein? Hum, cadê a galera aqui acompanhando, mano? Cadê o follow-up? Eu não consigo ver nada. Vou dar uma mamada nesse cara aqui e ver o que acontece. Ah! ah, eu ia pegar Pinstoro, velho. Imagina se tivesse voice ali, hein, galera Eu já ia falar, galera Vamos rotar geral top, fi, ó. Rota top Nice, só cheguei pra esmaitar Ok, gostei A Khan só pingou no nick dele Só apontando pra ele, né, mano Boy pink, please Olha esse cara, velho. Pô, perder essa wave de graça não foi bom não, hein Agora eu uso os olhos, se eu conseguir Nice, consegui Se eu sair vivo, mano, o vinho é bonito E tem dúvidas, não? Era só pra garantir ali, né? Acabou o jogo, né, velho Deixa eu ir lá Está tá abençoado, hein, galera Não tão perdendo, velho Jogando mais adulto também, né? Deixa eu chegar pra foto Pera aí, a fotinha Toma, aí ó, pô, um ah, o bolibão mesmo, só pelo Lord Game lá com a Catarina, mano, 33 PDL, dei um dano malado, pra próxima.